Esse o Zé que vem chegando Zé Pilitra que chegou E tá Zé que arretado Oxalá quem te mandou Esse o Zé que vem chegando Zé Pilitra que chegou E tá Zé que arretado Oxalá, quem te mandou? Esse é o Zé que vem chegando Zé Belita que, que chegou Esse tá Zé é arretado Oxalá, quem te mandou? Esse é o Zé que vem chegando Se é. que, é. que, que chegou E tá Zé que é arretado Oxalá Bom, Samba do Seu Zé, coletivo de sambistas surgido aqui em Taubaté em 2016. É, foi uma iniciativa do Jardim Cultural, que era uma casa onde todos nós tocávamos, E na ocasião eles sugeriram que a gente fizesse uma roda de samba com todo mundo. E aí a gente juntou o trabalho do Magrão, meu, do Fabiano, e, e o Fusvu veio junto com a gente porque já tocava com a gente ali. E nós quatro somos os, os fundadores. E aí, a partir de 2016, a gente começou a fazer a nossa roda de samba, trazendo nossos amigos para tocar com a gente. E o samba foi crescendo, ganhou uma repercussão legal aí na região. A gente foi para outras casas, trouxemos convidados importantes aí para participar da roda de samba com a gente. E... e a gente sempre teve essa pegada de fazer o samba... Do jeito que a gente gosta, que a gente faz nos nossos quintais, com uma cara menos comercial. E também sempre cultuando a relação do samba com a ancestralidade que vem dos orixás e das religiões de matriz africana. Os sambas que estão no repertório do samba do São Zé, sempre, a gente sempre que pode preza por esse tipo de repertório. É um samba com a percussão mais forte, do jeito que a gente gosta de fazer, quando a gente está à vontade nos nossos quintais. E também com esse respeito pela ancestralidade, porque a gente entende que é daí que vem a nossa força e que também é aí a matriz do samba. Então, o samba tem essa correlação. E a gente faz esse esforço de, de manter é, esse formato para valorizar a, a história e a, a, a nossa origem, né? a origem do, do ritmo, do gênero e da cultura que a gente escolheu viver. E para a gente é um privilégio poder representar isso na nossa região e, e de 2016 para cá, é, com toda humildade, a gente sabe que conseguiu se tornar uma referência importante dentro do, do meio do samba. E lá vai ela, A pandemia no, da, da perspectiva do samba do seu Zé, a gente já estava um período sem, em recesso, né? sem ter uma roda de samba fixa. A gente ficou um tempo fazendo a roda de samba mensal, teve um período que foi quinzenal em alguns lugares... Teve até um período curto que foi semanal, e um pouco antes da pandemia a gente já estava sem um lugar fixo para fazer a roda de samba do seu Zé. E como é um trabalho grande, que geralmente envolve oito músicos, não, não é todo lugar que aceita ou que cabe, então é mais complicado da gente conseguir fazer é, com a mesma facilidade que a gente faz o, o nosso trabalho individual. Então, a pandemia, ela, eu acredito que afetou mais individualmente a cada um de nós do que o samba do no coletivo por causa disso. É... E esse, esse enfrentamento que todos nós músicos e, e todos os outros profissionais que estão envolvidos aí na, na área de eventos e, e de produzir cultura de maneira geral... Eu acho que isso está afetando a todos nós, né? E a gente precisa da, da aglomeração. Nosso samba, ele, a gente faz em roda por acreditar que a energia se, circula, né? E essa energia está nos fazendo falta. A gente sente falta dessa energia também. Olha o Chico da Corimba aí. Chico não vai na Corimba. Chico não quer Corimba. a água de murimba Turma no pé do cansado, Hoje não faz mais bandido Não quer sarapatear. Chico não acende vela Nem manda flores pra ter o bichão. Ele é de banda cheirar. Ele é de banda cheirar. Ele é de banda -Sera. Ele é de banda -Sera. Chico não vai Chico não vai na Curimba Chico não quer Curimba Bebeu água de Moringa Quem sabe lhe dizer sete Se é de Angola de Angola Dizem pelo quatro campo Que ele era o grande Papai do lixá Ele é de cheiro, Ele é de bandacheiro Ele é de bandacheiro Ele é de bandacheiro É que seu pai de santo no descarrego Tomou um carrego Até cair no chão Chico arrebentou aqui Nosso compadre Não quer proteção Despeçou a rezadeira Vita de Guiné velho patoar ele é de banda cheiro ele é de banda cheiro ele é de banda ele é de banda cheira, Chico é de banda cheiro ele é de banda ele é de banda ele é de banda cheira. Oh, Isso aí, gente, queria agradecer em nome do Samba do Seu Zé essa oportunidade da gente poder estar aqui representando a nossa cultura, sempre desse jeito, coletivamente com essa roda de samba que a gente sempre gostou de fazer, representando um pouco do samba na nossa região de Taubaté, todo o Vale do Paraíba. Aproveitando também para mandar um abraço para todos os nossos amigos e parceiros que vivem da mesma profissão que a gente, batucando, fazendo samba e levando alegria para esse povo. Muito obrigado, foi um prazer imenso. Espero que vocês tenham curtido e até uma próxima. Esse é o Samba do Seu Zé. Esse é o tom do cantar de um bamba, é a condição que leva meu samba, que é o companheiro, no meu tom musical, o som de um pandeiro, o fundo de quintal.